Depois de seis meses no inferno, fui solto da prisão e voltei para casa com um objetivo, salvar a minha cidade. Mas as coisas mudaram. Em vez de agir fora da lei, eu agora estou trabalhando com a polícia. Eu não sou mais o detento 4587, eu sou mais uma vez o Arqueiro Verde.